Vocês sabem que eu não sou muito fã das caixinhas amarelas da Valve. Simplesmente porque elas são caras. Muitas vezes dropam coisas ruins. E eu prefiro abrir caixas aqui no Kidrop, que é o site que eu confio o patrocinador oficial do canal. O site que tem a minha caixa e tudo mais. E aí eu pensei, vou abrir 100 vezes a caixa mais barata do Kidrop. Coloquei aqui o filtro ó, abaixo de 1 dólar, abaixo de 50 a 100. Sem a caixa mais barata que é essa. Mil spec, 26 centavos de dólar. Que custa, dependendo aí da cotação atual do dia, é cerca de 1 real e 40. Então eu vou gastar mais ou menos 140 reais nessa caixinha. Vou abrir 5 por 5 né, pra não ficar aqui o dia inteiro. E o legal é o seguinte, tem drops interessantes aqui nessa caixa, mano. MP9, Hot Hot, Ump Blaze, inclusive duas skins que eu tenho no inventário, gosto bastante. temos uns Mac 10 Fade. Essas três aqui, uma dessas três aqui, mano, é Profit demais. Tem várias skins que podem dar profit, mas uma dessas três, tipo assim, é skin pra você retirar na hora, equipar e jogar CSGO. Por isso, vamos nesse vídeo abrir 100 vezes, coloco o contador na tela, eu posso passar porque eu não consigo contar muito bem. Então vamos que vamos, ó. Desafio sem caixas mais baratas do CSGO. Mais baratas do que as caixas da Valve, mano. Então realmente, essa é a caixa mais barata do CSGO até onde eu tenho conhecimento. Também eu não fico abrindo caixa em diversos sites diferentes porque não dá pra confiar em todos, mas no Keydrop dá pra confiar, inclusive, no Keydrop. Tem toda a parte legítima aí, cada vez que você dropa uma skin, você pode vir aqui no comprovadamente justo e checar e tal, os algoritmos, a semente, drop. Então vamos que vamos. Vou abrir 100, mas vamos ver, mano, vamos ver. Se der louco, eu abro umas 150, 200, <risos> sei lá, tá ligado? Quanto mais eu abrir, mais vai ser a chance de dropar uma dessas e, obviamente, quanto menos caixa eu abrir, maior a chance de pegar skins comuns e nada raro, tá ligado? Mas, eu acho que abrindo uma 100, eu já tenho uma chance bacana de pegar pelo menos a 1.10. Não, pelo menos a Mac 10. Cada vez que eu abro 5 caixas, eu tô pagando 1, 30. Então, se vier menos de um dólar skins, é prejuízo, mano. Vamos ver. A maioria das vezes, eu acho que tá vindo perto de um dólar. Beleza. Então, bom, não estamos lucrando muito. Não tô perdendo. Até que a gente dropa alguma coisa muito boa, que eu espero que aconteça. Pelo menos abrindo 100 vezes essa caixa. É pra acontecer. E aí, quem sabe a gente não pega. Talvez e faça um upgrade mais maluco ainda. Sei lá, né, mano? Por que não? Bora. Já tô chegando na metade das 100 caixas Já e não vem nada, né? Na verdade veio um monte de porcaria Opa, 4 dólares caso da Tech9 É isso que eu falo, mano Quando você é bastante, você tem uma chance maior de fazer um profit e tal Mas não foi ainda o profit que eu queria esse. não sei se eu vou abrir só 100, se eu vou abrir cento e poucas, pode ser que abrindo 100 não venha a Mac 10, velho, que era a skinzinha que eu queria pegar pelo menos, mas pode ser que nessa 100 venha uma skin melhor do que essa de 4 dólares, e a gente faça um upgrade insano com ela, por exemplo, e tente um lucro ainda maior, vamos, vamos, fia! Make de falar dela. Caraca, olha, eu pedi a skin certa. Porque a chance dela tá bem maior do que a Blaze e do que a Hot Hot. Beleza! É que ainda, mano. Eu perdi as contas de quanta caixa que eu, que eu abri. Acho que já tá chegando em 100. Vamos tentar mais um pouquinho. Ô, louco! MP9. Não acredito, mano. Dito e feito, velho. Não tem como. Quando você abre uma porrada da caixa, você buga o sistema, tá ligado? E aí, força, vem o drop, mano. Nossa, pegamos. Skin mais rara da caixa Esse drop foi insano, velho Eu acho que deu sem caixas, mas agora eu tô empolgado Se você deixar muito like nesse vídeo Compartilhar aí, manda com os amigos Deixa um comentário também, o que você tá achando Dos vídeos do canal, se tiver bastante interação Para dar aquela fortalecida no algoritmo e tal Eu vou fazer mais vídeo abrindo a caixa Mais barata, não precisa ser só mais barata Tem umas outras caixas bem baratinhas Aqui, que é bem acessível pra todo mundo Tá ligado? Caixa aí de 50 centos de dólar 35 centos de dólar, né? Que dá mais ou menos 2 reais, dá pra você abrir essas caixas aí De graça, mano Com o código login Você ganha 50 cents De graça A primeira vez que você usa aí Logando com a sua conta da Steam Ou seja Dá pra você abrir Qualquer uma dessas caixas aqui Se você pegar 50 cents Dá pra abrir essa, por exemplo Deixa eu ver se essa aqui É aquelas caixas meio troll Não, não é caixa troll não Que tipo assim O que, que é caixa troll pra mim? Tem 99% de chance De vir um item ruim E 1% de chance De vir um item bom é mais ou menos A caixa da Valve Essas caixas aqui Que tem várias skins Que dropam várias skins diferentes Geralmente não é caixa muito troll Inclusive dá pra vir aqui A AK A Skull eu vim fazer um vídeo de 100 vezes Essa caixa aqui, tentando pegar a K A escudo se você quer esse vídeo, deixa nos comentários Eu peguei essa P90, não custa nada Nossa, agora me dei mal, fiquei curioso pra ver A porcentagem de fade dessa Mac 10. a MP9, vocês sabem Eu já tenho uma, que é a minha MP9 Souvenir, com adesivo do ferro e tal, tá? então não, não quero uma sem adesivos Não, mas a Mac 10, fiquei curioso E olha só, eu não sei dizer se tem um Bom fade ou não, mano, só de olhar pelo menos Eu não sei, mas aí, não vou fazer desfeita não Não vou fazer desfeita não, vou pegar a Mac 10, porque é uma skin que eu gosto E Profit realizado aí Na aberturinha das skins que realmente Eu profitei bastante Gastei mais ou menos 26 dólares Se fosse 100 caixas, né? Acho que eu abri umas 105, 110, sei lá E só a Mectane E a MP9 Me deram 50 dólares Então, deu 100% de lucro Só essas duas skins Mais as outras skins aí Que eu peguei Que eu também vou fazer Uns upgrades depois Então não esquece de checar e o o drop Você pode adicionar fundos e várias maneiras Ganhar bônus aí Também pra coletar skins grátis Você pode pagar Com diversas formas Tem aí as próprias skins do CS Gold do seu inventário, tem aqui criptomoeda, cartão de crédito, Paypal, você pode pagar no mercado pago, Pix, boleto. E usando o código promoção do login, você garante 50 centes de graça, se você nunca tiver usado o um Keydrop, e você pode sempre usar aí o meu código para ganhar um bônus na hora de depositar. Tamo junto e a gente se vê na próxima, galera. Falou!